Sra. Senhora Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimento os peticionários, e agradeço todo o vosso trabalho e, e trazerem aqui esta, esta petição. E, efetivamente quando falamos de ciclovias é de segurança que estamos a falar, como muito bem aqui, aqui demonstraram, e qualquer pessoa que já tenha tido a experiência de andar de bicicleta numa rua sem uma ciclovia Percebe, uh, percebe isto. E a Baixa de Lisboa, em especial, é um local que é bastante difícil de, de circular de bicicleta, é um local em que o trânsito já é bastante caótico e que se torna bastante, bastante inseguro. Infelizmente, da parte do, do atual Executivo, aquilo que temos tido foi uma vontade de parar quase completamente aquilo que são a construção de, de novas ciclovias e dizem-nos que estamos à espera de auditorias, de projetos, de reavaliações, mas a verdade é que já passou um ano desde o início do mandato e entretanto não foi construído um único metro de, de ciclovias na cidade. A expansão da rede ciclável para a baixa é essencial porque esta é uma zona de Faz uma ligação que é, que é bastante importante a outros pontos da cidade e à zona ribeirinha e, e, e, por, isso, e por isso nós apoiamos completamente esta ideia e recordamos também uh, a importância da Zer, da Zer Avenida Baixa Chiado, que já por várias vezes nós desafiámos aqui o executivo uh, a, a dizer-nos publicamente quais é que são os planos que tem para este projeto, que é um projeto que continua a estar incluído nos compromissos da cidade, mas que foi colocado na gaveta e recordamos também a importância da redução da velocidade de, de, de circulação dos automóveis na cidade, porque esta é a única forma também de conseguirmos garantir segurança para todos, porque este é um debate que não é só um debate entre automóveis e bicicletas, é sobretudo um debate que deve estar focado nos peões, em quem circula, porque são estes os mais, são estes os mais frágeis neste, no nosso ambiente no nosso ambiente urbano. O LIVRE apresentou várias propostas, nomeadamente em sede, de, em sede de Câmara, desde o estudo da redução da velocidade de uma forma geral, mas também, mais uma vez, é uma proposta que desde maio que está na gaveta. E nesta matéria, aquilo que é a marca do Executivo de Carlos Moedas é sobretudo a inação.